Maravilhosa na minha vida É devido a isso, Sabe? Agora vamos fazer uma pergunta com ele Ah meu Deus, clave O que você acha de ser comparada Com a Francine Meu, a bicha é linda Linda, maravilhosa Uma fofa, conheço ela pessoalmente Ela É linda mesmo, linda Parece uma bonequinha Tem um grande talento mas as pessoas, assim, não é que me comparam a ela é, Pessoalmente, assim, porque não tem nada a ver Mas criaram se rixas Por quê? Porque ela era cover da Britney A Francine teve um, um auge como cover muito grande no Brasil Muitos fãs conhecem, idolatram o trabalho dela Muitos fãs pedem pra ela voltar até hoje Eu sempre fui fã da Francine quando eu comecei com Pover, eu já conhecia o trabalho da Francine. Francine, Gisele, que né? é, foram as primeiras meninas pessoas no trabalho Pover, como Britney. E eu sempre fui fã, então assim, eu sempre me espelhei nelas. Quando eu comecei meu trabalho, eu me espelhava nelas. Então, assim, as pessoas faziam aquela comparação, mas aquela comparação não saudável, sabe? Tipo, ah, porque Francine é melhor. Porque Gisele é melhor, não porque a Andréa é melhor. E ficava aquela briga na internet. Meu, eu nunca briguei com nenhuma das duas. Aliás, com nenhuma cover da briga Sempre que a gente tem possibilidade, de se fala. Eu torço muito pelo trabalho da Francine. Eu acho ela uma, uma menina muito batalhadora. Hoje ela está correndo atrás da carreira dela como cantora, que sempre foi o maior sonho dela. Meu, ouço a música dela, cara, gosto pra caramba, acompanho ela na internet, nas redes. Eu acho que ela é uma menina que tem tudo para vencer e torço muito por ela. E eu fico chateada das pessoas fazerem essa comparação, porque assim, não é uma comparação sadia. Ela, o pessoal quer fazer é rixa, entendeu? Ai, porque ela é melhor. Ai, porque você não presta. Ai, porque eu gosto dela. Ai, não, sabe, não precisa disso. Todo mundo tem seu espaço todo mundo tem seu trabalho hoje ela tem a cabeça dela voltada para outra carreira né que não é mais britney e sim ela própria né a carreira musical dela é, a gisele que não faz mais povo e hoje também tem os outros projetos dela eu calhona eu tá só em stand by né e aí veio essa ascensão falei vou voltar com tudo só tava esperando alguém dar, acender achando. acendeu eu tomar. No começo era mais guerra assim, sabe? Eu só ficava lá metralhando. Eu gosto dessa, eu gosto dessa. Agora não, cada uma na sua, acho que os fãs já conseguem compreender as diferenças. Que é o que o mundo precisa aprender. A respeitar as diferenças. Mas... É Vamos jogar isso. um jogo limpo que Biarme de verdade divulga e enaltece o trabalho de todas as covers É isso aí Porque a primeira que é bom não divulga divulgando e enaltecendo o próprio trabalho Não fala assim, porque agora a bichinha tá até... Ela tá até... sabe? Tá tentando Tá, tentando. tá, tá com força total agora, né? Vamos Bora, lá, Glória, <risos> Vamos lá Próxima pergunta Além de ser cover, você também é professora de dança Como os alunos recebem isso? Tem gente que te procura é por causa do programa? já teve gente que veio fazer aula comigo para falar assim ai, é Andréa Velo, quero fazer aula com a Andréa Mello assim, os donos da academia não sabem nem, sabe, Então, por fora alguns são mais é, internautas, então eles sabem que eu já sou nele que eu tô na internet, outros nem sabem então quando a pessoa, ai eu quero fazer aula com, ah, com Andréa ai ali pode entrar, sabe, é tão natural, tão normal e, mas já teve fã que me procurou para aprender a dançar comigo. É, as minhas alunas torcem pra caramba, elas brigam. Elas falam, ó, oh, professora, vai ficar famosa, esquecei da gente. Entendeu? Vai, vai fazer show no Brasil inteiro. Porque quando elas veem eu postando ah, tô indo para Maceió, tô indo para São Paulo, tô indo pra você. Pronto, professora vai viajar o mundo. Daqui a pouco ela tá lá em Vegas fazendo show com a Blitz e esquecendo da gente Mas tirando isso, elas apoiam pra caramba e gostam e torcem E ficam afoitas querendo, ah, cadê o vídeo que eu quero ver, eu quero ver a foto não sei. É muito legal, eu gosto, porque assim, eu sou professora de dança Porque eu sou formada em educação física e trabalho também é, Minha vida agora, antes eu trabalhava com outra área Agora, de 2015 pra cá, eu dei um giro e é hoje em dia eu só trabalho com a minha profissão. E os teus alunos pedem pra você tocar, ó, dançar breathing? Ai, olha, agora tem turma que tá me pedindo pra mim fazer show especial pra elas, acredita, me né? falaram assim, professora, a gente não consegue ir nas cidades que você vai. Então, de duas uma, ou você faz um show aqui na cidade, que a gente possa ir, ou então você vai trazer o um show aqui pra aula. Eu falei, como assim, gente? Não, porque a gente também quer ver. Aí me pedem para mim dançar. Mas ainda não fiz isso. Tá nos planos, quem sabe, de proporcionar aí alguma coisa para elas. Mas ainda não fiz, mas já me pediram. Começa a dica. Tá? <risos> Ó, anotem. Anota. Ah, Agora, pegando aí no assunto de Vegas, Vamos falar de Derek Berry, Derek Barry. Olha. Que é outra que divulga e não testa trabalho da Britney. Muito Dibu. Meu, a bicha é linda. Perfeita. Eu sou louca para conhecer. Louca, louca, louca. Eu queria vê-la ao vivo, sabe? Porque assim, eu acompanho as fotos, acompanho na rede. E assim, a semelhança é muito grande. Muito grande, eu queria ver ao vivo pra ver se eu ia assim me chocar, sabe? Essa é sósia. Essa, essa é sócia, linda. Toda só. Quando eu tiver a dinheiro e for pra Vegas também vou fazer igual. Fala <risos> tá nos <risos> teus planos já ir pra Vegas em né? breve? Olha, sonho. Hum, possibilidades, não sei ainda. Não sei. É muito complicado, né? Por conta dos compromissos. Não sei. É Sonho né? Possibilidades talvez, só. entendeu? Mas assim, nada é impossível, né? Quando a Britney veio pro Brasil, eu lembro que eu, eu trabalhava em período integral, trabalhava em contabilidade. E aí, quando eu soube, eu falei: gente, vou tirar férias, eu vou tirar férias, que então eu vou ver a Britney, eu vou acampar, eu vou ficar na Porta do Hotel. Todo mundo olhou pra minha cara, como nossa, tá louca? Eu falei: não, tô louca mesmo. E assim, quando eu falei que ela ia vir pro Brasil, as pessoas pensavam assim Ah, minha família então? Ah, vai até aqui em São Paulo. Não, não, você não tá entendendo Ela vai fazer dois shows, eu vou nos dois Se ela fizesse três, eu ia nos três Sabe, eu, enlouquecida, porque eu falei assim, não, eu tenho que aproveitar esse momento E aí eu fiquei mesmo uns 20 dias fora, só correndo atrás dela Tentando, não né, chegar perto o menor consegui chegar perto dos bailarinos já foi muito bom e o que você achou dos últimos trabalhos da Britney tanto Britney Jean quanto Glory